Olá, então, meus amores, eu me chamo Thaisa, sou a sua professora de inglês do Viu Explica e vou ensiná-los a interpretar com muito mais facilidade a prova de inglês. Bora gabaritar essa prova, gente? Um beijinho no coração de todos nos encontramos nas aulas. Bye!